Nós estamos vendo agora Lula e o seu desgoverno pressionando deputados que assinaram a CPMI a CPMI do 8 de janeiro para que retirem as assinaturas sendo pressionados sob a oferta de 60 milhões caso retirem as suas assinaturas Vamos agora ao deputado Jordi Obrigado, okay. senhor presidente Bom, qual é o maior caso de corrupção da nossa história? Há quem diga que foi o Mensalão a compra de votos, que foi institucionalizada pelo governo Lula para conseguir aprovar as matérias aqui na Câmara, depois veio o Petrolão e se tornou de fato um esquema de corrupção que talvez tenha sido o maior da história, mas durante a eleição Lula transformou o tal orçamento secreto como o maior caso de corrupção da história do país. Dizia que isso era uma verdadeira safadeza, que era um, um esquema de corrupção que deveria cessar, que pertencia ao presidente Bolsonaro e diria, dizia que iria acabar durante seu governo. E o que nós estamos vendo agora, nós vemos ministros, deputados do PT, licenciados ministros, deputados do PT em exercício, que estão utilizando o orçamento secreto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 Caso contrário, não receberão as emendas parlamentares. E mais, eles ainda estão sendo pressionados sob a oferta de 60 milhões, caso retirem as suas assinaturas. Deputados da base e deputados novatos estão sendo pressionados por Lula para retirarem suas assinaturas e assim ganhar 60 milhões do orçamento secreto canalícia esse pessoal ainda quer vir aqui falar de joias já vocês que tem que se explicar falavam tanto do orçamento secreto estão agora cheio de medo de uma cpmi assim, a ponto de oferecer 60 milhões do orçamento secreto não, não. o que querem tanto esconder nessa cpmi uma cpmi que friso não queremos passar a mão na cabeça de ninguém. Queremos que quem cometeu o ato de vandalismo seja penalizado, mas os inocentes serão absolvidos. E queremos também apurar se há negligência, se houve prevaricação de Lula e Flávio Dino. Em troca, para não ter essa apuração, essa investigação, eles estão querendo promover uma, um verdadeiro esquema de corrupção Porque isso sim é corrupção É o um mensalão 2.0 Tudo isso porque querem esconder Querem deixar debaixo do tapete Tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro E friso novamente Se... Cometer o ato de vandalismo tem que ser penalizado, mas se foi inocente, se foi enganado, se estava somente se manifestando, não pode, deve ser absolvido. E Lula e Flávio Dino, se sabiam dos riscos, como tem sido noticiado que os órgãos de inteligência haviam informado, devem ser responsabilizados.